todos, vou falar sobre mobilidade Erasmus+, uma mobilidade Erasmus+, é uma oportunidade de estudos ou estágios em países da União Europeia e outros países associados ao programa. Promove a mobilidade e o intercâmbio de estudantes, professores e funcionários do ensino superior. É um período de estudos numa instituição internacional para estudantes, em licenciatura, TESP e mestrado ou, para estudantes, em estágios curriculares ou extracurriculares. Para um período de estudos, o mínimo são 3 meses completos e o máximo são 12 meses, um ano letivo. Para estágios, o período mínimo são dois meses e o máximo são 12 meses. Uma bolsa Erasmus é uma contribuição para fazer face às despesas do estudante equiparam-se a um subsídio de apoio, não tendo como objetivo cobrir a totalidade das despesas habituais da subsistência do estudante, mas sim as despesas suplementares. Para o ano letivo 2020-2021, foram estipulados os seguintes valores. Para países do programa com custo de vida mais elevado, o valor mensal da Bolsa é de 400 euros. Para países do programa com custo de vida médio, o valor mensal da Bolsa é é de 350 euros. Para os países do programa com custo de vida mais baixo, o valor mensal da bolsa é de 300 €. Podem candidatar-se estudantes que tenham frequentado pelo menos um ano no IPG, que já tenham beneficiado de bolsas anteriores desde que não tenham usufruído de um período máximo de 12 meses de mobilidade, estudos e estágios. O financiamento é limitado e é possível que o estudante seja seriado para realizar a mobilidade com bolsa zero. No entanto, na seleção dos estudantes com direito à bolsa, os fluxos são distribuídos pelas quatro escolas. 50% dos fluxos são distribuídos a estudantes bolseiros e 50% são distribuídos aos restantes alunos. Os estudantes são seriados de acordo com a fórmula disponível no Regulamento de Mobilidade Internacional citada na página do Politécnico da Guarda. De acordo com o Regulamento Escolar do Politécnico da Guarda, o Plano de Estudos não pode ultrapassar por semestre o um número máximo de 40 ECTS. No caso de um regresso antecipado de mobilidade, terás que devolver a Bolsa de Mobilidade Erasmus Estudo apenas o valor correspondente ao período remanescente e de retomar os teus estudos no IPG. De salientar, porém, que o período mínimo de estadia deverá ser equivalente a três meses. Se este período não for cumprido, a Bolsa Erasmus terá que ser devolvida na sua totalidade. Se for seriado, és informado por e-mail e deves contactar o coordenador da tua escola. Para escolheres as unidades curriculares a frequentar, deverás contactar o coordenador académico que te auxiliará a elaborar o plano de estudos equivalente. O plano de estudos torna-se efetivo depois de aprovado e assinado pelo coordenador académico da escola e será remetido para a instituição de acolhimento que definirá a sua aprovação final. Os coordenadores para a internacionalização em cada escola são os seguintes professora doutora Rosa Branca Almeida Figueiredo, professora doutora Carla Ravasco, professora doutora Maria Manuela Simões, Professor doutor Fernando Carvalho Marcos, professora doutora Isabel Maria Fernandes, professora doutora Sandra Cristina Ventura e professora doutora Rita Arala Chaves. Para mais informações, podes entrar em contato connosco através do mail gmc.ipg.pt. Antes da tua partida, deves regularizar a tua matrícula no Politécnico da Guarda às unidades curriculares que vais fazer em mobilidade. Obrigada e até já!